Bem, boa noite senhoras e senhores, inclusive os que estão nos assistindo pela transmissão ao vivo. Aqui nós estamos no Centro de Cultura e Esperança Vermelha, num programa que a gente faz tradicionalmente toda segunda-feira, a partir das 19 horas, que é uma roda de conversa. É a, a data de hoje tem um simbolismo que é vinculado à criação da Petrobras, no dia 3 de outubro de 1953, segundo nos informam aqui a Vanda Conte e o Luizinho, que são petroleiros. Mas o que nos move a estar aqui essa noite é o balanço das eleições municipais, no dia de ontem, né? dia 2 de outubro de 2016, ocorreram eleições municipais em todo o país, compareceram para votar 118 milhões de brasileiros e brasileiras. Então, a nossa ideia aqui é fazer uma roda de conversa sobre isso. Vai ser uma roda de conversa mais curta do que as normais. A gente deve fazer uma transmissão de mais ou menos uma hora de duração entre essa primeira síntese, que está sob minha responsabilidade, depois uma rodada dos participantes, aqueles que queiram falar, e em seguida a gente interrompe a transmissão ao vivo, porque terá curso nesse mesmo local uma reunião de balanço das eleições. Mas a intenção é que nas próximas segundas-feiras, ou seja, nas próximas rodas de conversa, a gente volte ao mesmo tema. A ideia é que a gente discuta o resultado das eleições municipais aqui em Campinas, especificamente, o resultado da eleição para a Câmara Municipal, a gente também faz uma rodada de avaliação sobre os locais onde está ocorrendo, onde vai ocorrer segundo turno das eleições. E no final do mês, no dia 31, que é a última segunda-feira desse mês de outubro, a gente vai fazer um balanço do desempenho global é, do Partido dos Trabalhadores e da esquerda nesse processo de eleições municipais. Bom, como eu falei no início, é, nós estivemos é, no domingo, no país inteiro, em processo eleitoral, os dados do Tribunal Superior Eleitoral indicam que votaram 118 milhões de brasileiros e de brasileiras. É, o dado impressionante é que se ausentaram, não compareceram para votar, cerca de 25 milhões. Ou seja, embora tenham comparecido 118 milhões, 25 milhões de brasileiros e de brasileiras não compareceram para votar. Né? Esse número é superior ao das eleições de 2012. Em 2012, 22 milhões não compareceram para votar. Ou seja, a abstenção eleitoral cresceu nessa eleição de 2016, em comparação à eleição municipal anterior. Quando a gente vai para as capitais, o dado é mais chocante, né? É, se nós somarmos o número de votos válidos em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, por exemplo, e confrontarmos com o número de eleitores que se abstiveram, votaram branco ou votaram nulo, o número daqueles que se abstiveram, votaram branco e votaram nulo supera o número de votos dados a todos os candidatos nas principais capitais que eu acabei de citar. É, o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, nós tivemos 42% entre abstenção, voto branco e voto nulo. Em Belo Horizonte, 38%. No caso de Porto Alegre, o número de eleitores que se abstiveram, votaram branco e votaram nulo, chegou a 382 mil contra 213 votos mil que foram 213 mil votos, que foram dados ao Nelson Marquesan, que foi um dos candidatos que foi ao segundo turno. Nelson Marquesan foi em primeiro lugar ao segundo turno, teve 213 mil votos, enquanto que em Porto Alegre, a soma dos votos brancos, nulos e extensões, chegou a 382 mil votos. E em São Paulo, o dado também é muito impressionante, o Johnny Dollar teve 3 milhões e 85 mil votos no primeiro turno, e o número de votos brancos, nulos e de abstenções chegou a 3 milhões e 96 mil votos. Ou seja, o número daqueles que não escolheu candidato nenhum supera o número de votos dados naquele que foi, em primeiro lugar, ao segundo turno. Esse é um elemento importante, é, que deve ser muito avaliado nas próximas rodas de conversa, que é o significado disso. E, por outro lado, o conteúdo social dessa votação. Há vários estudos, no caso aqui de Campinas, já há um estudo indicando que o número de abstenções, votos brancos e nulos, nas zonas eleitorais onde eh, residem as pessoas mais ricas da cidade, a abstenção, votos brancos e votos nulos nessas regiões se manteve estável, enquanto que nas regiões pobres, cresceu barbaramente o número de brancos, nulos e abstenções. Ou seja, para além de qualquer análise que a gente possa fazer sobre o significado político da abstenção, é preciso também analisar o significado social da abstenção. Quem foram as pessoas que se abstiveram, que votaram branco, que votaram nulo, que não escolheram nenhuma das candidaturas disponíveis, não só aqui em Campinas, mas no país inteiro, já que esse é um fenômeno nacional. Né? Sobre as eleições propriamente ditas, é importante... É, avaliar, nós que estamos aqui somos, é, na sua maioria, se não na sua totalidade, petistas, pessoas de esquerda, e que, como tal, tanto aqui em Campinas como em outras cidades, sofremos uma derrota muito importante. E isso provoca em muitas pessoas uma sensação, evidentemente, extremamente desagradável, e por isso é a obrigação nossa aqui nessa rodada. Inicial de avaliação Falar que é, é muito desagradável Mas nós já sofremos situações Mais desagradáveis na história né? é, Nós sofremos agora Recentemente um golpe midiático, parlamentar E é, uma operação de, de golpe eleitoral Contra nós Mas no passado nós já sofremos Golpe militar E nesse mesmo momento Em que nós estamos sofrendo essa derrota eleitoral No dia 3, de, no dia 2 de outubro ontem, nós, na Colômbia, vivemos uma situação ainda mais dramática. É, né? Na Colômbia houve um referendo em que a população foi perguntada sobre se ela estaria de acordo em você aprova o acordo para o término do conflito e construção de uma paz estável e duradoura e, por uma pequena maioria, prevaleceu o um não. Ou seja, dentre os que compareceram para votar no referendo colombiano, por uma pequena maioria, prevaleceu o não a essa pergunta, ou seja, prevaleceu o sim à continuidade da guerra. Na Colômbia, como aqui, houve uma imensa abstenção, ou seja, foi a maior abstenção em toda a trajetória eleitoral recente da Colômbia. Né? Então nós já sofremos derrotas maiores do que a gente está sofrendo agora, nós sofremos no presente derrotas mais graves do que essa que a gente sofreu, e nós temos que ter claro que esse resultado eleitoral vai provocar da parte da direita dos setores reacionários, vai criar um ambiente em que eles vão se jogar a ações ainda mais agressivas contra a esquerda, contra os movimentos sociais, contra o PT contra as nossas lideranças. É preciso ter isso claro para a gente... É, ter a dimensão precisa de que a derrota que a gente sofreu é muito grave, mas a gente deve estar preparado, estar os ânimos preparados para uma situação que vai se agravar. Essa derrota eleitoral vai servir às forças de direita para que elas tentem legitimar ataques ainda mais duros contra a esquerda brasileira em geral e contra o PT em particular. Essa derrota... De ontem, né? É uma catástrofe anunciada, sob alguns aspectos. Nós tivemos já um resultado eleitoral muito apertado nas eleições presidenciais de 2014. Nós tivemos aquele primeiro ano de governo com aquela política econômica tão negativa no primeiro ano da gestão da presidenta Dilma. Nós tivemos nesse período todo a chamada Operação Lava Jato, que, para quem tinha dúvida, hoje não há motivo de dúvida, uma operação contra o PT contra a esquerda, contra o Lula, contra a Dilma, é uma operação contra a democracia. Né? Nós tivemos, nesse período todo, uma ação permanente do oligopólio da mídia, desgastando a esquerda em geral e o PT em particular. Tivemos grandes mobilizações de massa da direita, tivemos o um processo de impeachment, tivemos uma campanha eleitoral em que o Partido dos Trabalhadores lançou menos candidatos a prefeito e a vereador do que havia lançado, em 2012, para aqueles que não sabem, os números são muito claros. Em 2012, nós lançamos 1.829 candidatos a prefeito e a prefeita. 1.829. E no ano de 2016, nós lançamos 995, aproximadamente metade. E a vereadores, nós tivemos em 2012, cerca de... 40 mil candidaturas e, no ano de 2016, nós lançamos apenas 22 mil candidaturas. É, não admira, portanto, que esse resultado tenha sido como foi. Além disso, as campanhas, que devem ser objeto de avaliação é, nessa e nas próximas reuniões, nas próximas rodas de conversa, elas cometeram uma série de opções que também contribuíram para esse resultado. e as pesquisas, que também foram, na reta final, um instrumento de indução de voto muito poderoso, o caso de São Paulo, por exemplo, é claríssimo. Em São Paulo as pesquisas serviram para que a direita concentrasse seus votos na candidatura eh, do Dória. E, por fim, nós tivemos erros continuados da parte das forças de esquerda, entre as quais a gente pode citar uma dificuldade imensa de tirar consequências práticas das próprias avaliações que a gente fazia, dizer, isso tudo que eu acabei de citar como fatos que vinham se acumulando, que resultaram nessa derrota tão forte, não são surpresa para ninguém, são fatos que já estavam é, claros, eram ações que a direita vinha desencadeando contra nós, ou erros cometidos por nós, que já vinham se acumulando há algum tempo, e ainda assim é, prevalecia em amplos setores da esquerda brasileira, uma avaliação mais otimista do que, o, que os fatos é, já indicaram. O resultado foi, como a gente já teve a oportunidade de dizer aqui, uma derrota muito grande, em particular uma derrota do PT. Né? É, como eu já disse, a maioria, se não a totalidade dos que estamos aqui, são petistas, filiados, simpatizantes ou eleitores do PT, e compete a nós dizer o óbvio. Né? Houve uma derrota importante da esquerda, mas houve uma derrota em particular do partido dos trabalhadores. Os dados são, de novo, muito claros. No ano de 2012, nós tivemos cerca de 17 milhões de votos dados às nossas candidaturas em todo o país e, nesse ano, fala-se em 7 milhões de votos. Portanto, uma queda brutal em termos de números absolutos, que tem a ver, em parte, com o um menor número de candidaturas e tem a ver, em outra parte, com o resultado eleitoral disso tudo que nós citamos aqui. O resultado, a tradução disso foi que nós caímos de aproximadamente 630 prefeituras para 231 prefeituras. Tá nós tivemos uma queda de mais ou menos 630 para mais ou menos 231 prefeituras, prefeitos e prefeitas, que tomarão posse agora no dia 1 de janeiro de 2017. Em São Paulo, por exemplo, nós caímos de 70 cidades para 8 cidades administradas pelo PT. Eu vou ler o nome das cidades e vocês vão perceber o tamanho da derrota. Né? Araraquara, Franco da Rocha, Itapiripuã Paulista, Barra do Chapéu, Rincão, Nantes, Cosmópolis e Motuca. A leitura dos nomes deixa claro que são poucas as cidades que são conhecidas para além da sua vizinhança. São cidades em geral de pequeno, forte. Que nos grandes centros, o Partido dos Trabalhadores foi amplamente derrotado. Isso não aconteceu só em São Paulo, no Ceará, na Bahia e em Minas Gerais, estados governados pelo PT, ocorreu um processo similar. Redução do número de prefeituras, redução do número de vereadores, redução do número de votos, derrotas em especial nas grandes cidades. No caso do Piauí e do Acre, que também são estados governados pelo PT, ocorreu um pouco diferente. Não se enquadra nesse cenário geral. Mas nos estados do Ceará, Minas Gerais e Bahia, que são estados governados pelo Partido dos Trabalhadores, ocorreu o mesmo que aqui em São Paulo e o mesmo que em outras regiões. Né? Quando a gente avalia o número de pessoas que moram nas cidades governadas pelo PT hoje, e aquelas que morarão nas cidades governadas pelo PT a partir do dia 1 de janeiro de 2017, também é muito claro. Hoje, moram em cidades administradas por petistas 37 milhões 900 mil pessoas. E a previsão é que passem a residir em cidades administradas pelo PT cerca de 6 milhões e 100 mil. Ou seja, cai de 37 milhões para 6 milhões. E mesmo que nós tiremos São Paulo da conta, a queda continua sendo brutal. Né? Isso aponta para... Segundos turnos muito difíceis, nós vamos estar no segundo turno em Mauá, nós vamos estar no segundo turno em Santo André, estaremos no segundo turno em Recife, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, nós vamos batalhar pela vitória desses locais, é possível vencer, mas vamos falar muito claro, é muito difícil, porque o ambiente nacional é esse que a gente acabou de é, ressaltar. Não foi, entretanto, uma derrota só do PT, né? é uma derrota do conjunto da esquerda, né? Mesmo naqueles locais em que outros partidos tiveram desempenhos, que a imprensa e os próprios têm alardeado, isso se dá num cenário de redução do eleitorado geral da esquerda brasileira. Ou seja, o número de pessoas que votam em candidaturas à esquerda no país inteiro se reduziu. E ao se reduzir, penalizou mais o Partido dos Trabalhadores, mas também atingiu o conjunto da esquerda. Um exemplo, né, eu pergunto a vocês que estão ouvindo, Quantas cidades serão administradas pelo PSOL, mesmo que o PSOL vença, como nós queremos que vença, a disputa em Belém e a disputa no Rio de Janeiro, por exemplo? Serão cinco cidades. Esse é o tamanho, o número total de cidades administradas pelo PSOL. É disso que nós estamos falando, ou seja, é uma derrota geral da esquerda. Não é que as cidades perdidas pelo PT foram transferidas para governos de esquerda. Né? Que bom seria se assim fosse. Nós estaremos aqui chorando derrota do PT, mas a esquerda seguiria em frente. Não é esse o quadro real. Né? A mesma coisa, de novo, pegando o caso do PSOL, e pega o caso do PSOL, porque ainda bem, temos candidaturas de esquerda disputando Rio de Janeiro e Belém. Queremos que ganhem as eleições. Marcelo Freixo no Rio e Edmilson em Belém. O PSOL teve no ano de 2012, 2 milhões de... 380 mil votos em todas as suas candidaturas a prefeito no país inteiro. E esse ano, apesar de estar no segundo turno nessas duas capitais, teve 2 milhões e mil votos. De novo, falo isso para confirmar que nós tivemos uma contração no eleitorado geral da esquerda brasileira. Não se trata só de uma derrota do petismo, do PT. Né? Bom, quem ganhou? Né? A esquerda perdeu, em particular o PT sofreu a grande derrota. Quem ganhou? Né? Quem ganhou foi o PSDB. Os números indicam isso. O PSDB cresceu em número de prefeituras, de 693 para 811. Foi de todos os partidos que cresceram. O que mais cresceu foi o PSDB. Foi o que mais cresceu em número de eleitores em cidades governadas pelo PSDB, a partir de 2017. Foi o grande vencedor da eleição de São Paulo, que era a eleição mais importante do ponto de vista político e eleitoral do país. E é importante dizer que em São Paulo não venceu com qualquer candidatura, quer dizer, venceu com uma das dez candidaturas de milionários, dos 23 milionários que passaram a governar as cidades brasileiras. Tem 23 milionários que hoje governam cidades brasileiras, dez dos quais são do PSDB, um dos quais é esse cidadão que está é, governando São Paulo a partir do dia 1 de janeiro de 2017. Portanto, não é o PSDB também é em geral que ganhou. É o PSDB Riquim e Opus Dei, porque foi a vitória é, do governador Geraldo Alckmin. É curioso, é, eu escrevi um texto falando isso e um cidadão me escreve dizendo que ele é de uma prelazia da Opus Dei e não entendeu o que eu quis dizer. Não pode ser que haja outras pessoas da Opus Dei acompanhando aqui o programa, porque eu quis dizer exatamente isso, o governador Geraldo Alckmin é um conservador com um vínculos políticos com a Opus Dei, que é o setor mais conservador, tá certo? Desses que manipulam a religião em favor dos seus objetivos políticos e sociais. Então, nós estamos diante, não é só de uma vitória da direita, uma vitória do PSDB e do setor do PSDB vinculado a Opus Dei. É Por é, que é importante destacar esse tema do PSDB? Porque, nos últimos anos, a cada eleição presidencial, inclusive, sempre aparece algum cientista político, um historiador, um sociólogo, cheio de títulos, dizendo que ah, a polarização PT, PSDB tem que ser superada. E o PT sendo destruído, isso também vai permitir superar o outro polo. Bom, a vida mostrou que isso é uma falácia, dizer, a derrota do PT, que era um dos polos da luta política no país, foi acompanhada da vitória do outro polo, que é o PSDB. Certo? É evidente que o PSDB é, ganha essas eleições dentre as várias forças de direita que cresceram. Esse é um dado importante porque, como aconteceu em outras situações históricas, a derrota que o PT sofre agora e a vitória que o PSDB sofre agora, vai também estimular uma ampliação da concorrência dentre as várias forças de direita e há, dentre as forças de direita, vários setores, não só o PSDB, que crescem nesse processo. Né? Bom, uma questão que a esquerda e, em particular, o PT tem que responder é por que ocorreu isso. A gente vem, desde que nós começamos essas rodas de conversa, dizendo que o problema principal é o problema que explica, desde o impeachment até essa derrota agora, no dia 2 de outubro, ou para dizer de maneira mais ampla, o problema que, que linka a nossa quase derrota no segundo turno de 2014, as dificuldades que nós sofremos durante o ano de 2015 e 2016, o impeachment e agora essa derrota eleitoral, é uma coisa muito óbvia. Nosso Partido dos Trabalhadores perdeu apoio na classe trabalhadora. Dizer, uma parte dos que votavam em nós se deslocou para outros setores da esquerda, infelizmente, como nós já falamos aqui, uma parte minoritária, certo? seria melhor, a gente estaria melhor com a esquerda se era uma grande maioria, mas não é isso que aconteceu. Certo? Uma parte se deslocou para votar em candidaturas de direita e uma grande parte não votou em ninguém nessas eleições. Ou seja, se decepcionou conosco, se desiludiu conosco, se chateou conosco, se indignou conosco, não se transferiu para outros partidos de esquerda, não se transferiu nem mesmo, às vezes, para candidatura de direita e preferiu se abster, votar branco, votar nulo. Isso precisa ser comprovado, tá certo? Mas, além de eu ter forte convicção de que foi isso que aconteceu, existem já provas estatísticas disso. Né? Aqui mesmo em Campinas, eu citei uma homenagem à Belanhoa, certo não poderia passar sem uma homenagem. Os dados, os dados são muito graves. Né? Os dados de crescimento dos votos brancos e nulos, crescimento das abstenções, a Paula não quer sentar à minha direita, por isso. Não, é senhora. Senhora. Essa é a Paula, pessoal. Essa que está andando na frente aqui da gravação é a Paula. A gente tenta manter a aparência de que é um problema sério. Entendeu? É um problema sério. Então, pessoal. Ah, não. Isso não, é, não, é, não posso fazer nada. Bom, mas como eu dizia, os votos brancos e nulos cresceram muito, as abstenções cresceram muito, e há um outro dado que não foi falado até agora: é que o alistamento de jovens entre 16 e 18 anos caiu. Do último período. É impressionante, entre 2012 e 2016, quando se deveria, né, à luz do senso comum de muita gente da esquerda, a juventude deveria ter se engajado, se alistado precocemente para poder votar, ocorreu o oposto. A verdade é que a criminalização da política teve como resultado isso. Né? A direita veio, para além dos ataques contra o PT, existe uma questão mais ampla, que é a criminalização da política. E a criminalização da política levou os setores mais despolitizados da população a não querer sujar as mãos, né? não querer votar nos John Nidola da vida, mas também não querer participar do processo, votar em outras candidaturas, etc. Evidente que os erros do PT facilitaram isso, né? os erros do PT, os governos encabeçados pelo PT, os erros das nossas candidaturas, das nossas campanhas facilitaram esse processo em alguma medida, e por isso a gente não deve, na minha opinião, aceitar a tese do povo ingrato. Que alguns de nós já ouviram lá, ah, o povo é ingrato, né? o povo não nos entendeu. Né? Esse tipo de discurso, ele mascara, serve para mascarar os erros que nós cometemos. Porque estes mesmos que hoje podem estar sendo chamados de povo ingrato, são os que nos deram a vitória nas últimas quatro eleições presidenciais. O que mudou de 2014 para 2016 foi o povo ou foram erros que nós cometemos, tá certo? O que, que é a causa da mudança de alguns setores populares? Por que, que decidiram mudar, se tornaram ingratos ou porque houve erros políticos sérios cometidos por nós que tiveram isso como resultado? É bom falar isso porque, mesmo dentro da esquerda, acompanhando esse raciocínio do povo ingrato, há quem defenda voto facultativo. Achando que desse jeito, tá certo? Isso beneficia a esquerda. Pô, houve um grande voto facultativo nessas eleições. E o resultado é a vitória da direita. A despolitização, a, de, a criminalização da política, afastar o povo do processo não gera vitória da esquerda. A esquerda ganhou nos últimos anos quando mais gente participa da política. Quando menos gente participa da política, é a direita que ganha, tá certo? Porque, na verdade, o que faz a diferença a nosso favor são exatamente as grandes massas populares que, em condições normais, não participam, e quando participam do nosso lado, fazem a diferença. Quando participa só quem já é consciente, há uma tendência a uma vitória dos setores conservadores. Por isso é uma burrice, não tem outro nome, que a gente veja gente entre nós defendendo o voto facultativo. Um capítulo também a ser avaliado nesse balanço e nas próximas sessões, é o tema do financiamento empresarial privado Essa foi a primeira eleição Em que a legislação proibia isso Agora sabemos muito bem Que entre a legislação e a verdade Vai um fosso, tá certo? Que houve financiamento empresarial privado Em larga escala De tipo ilegal um criminoso Beneficiando algumas candidaturas E alguns setores, tá certo? Entre os países que ganharam as eleições né? Enfim, o PT está diante de um desafio Muito sério que não é só um desafio que afeta os petistas, que é de debater, fazer um balanço criterioso disso que aconteceu, só que fazer esse balanço ao mesmo tempo que prossegue a disputa contra a direita, é como eu falei no início, a direita vai se aproveitar desse resultado eleitoral para fazer uma ofensiva ainda mais dura contra a esquerda, portanto a gente tem a tarefa de combinar balanço com nos defender e, ao mesmo tempo, tem o desafio de buscar novos caminhos para enfrentar essa situação política de outro tipo que tem no país. A gente se acostumou, nos últimos anos, com uma situação de ganha-leva, né? numa situação de vento a favor, numa situação de derrotas eleitorais táticas, que aí a gente perde uma, mas ganha outra, fica um mandato fora, mas volta depois, e a gente tem que se habituar com a ideia de que eles estão armando um cenário em que não é esse o jogo que está sendo jogado mais. Eles estão criando uma situação que é para tentar afastar a esquerda por um largo período da vida é, política eleitoral. Então eu encerro por aqui, para aqueles que começaram a assistir é, durante a exposição e para aqueles que chegaram aqui depois, aqui é o Centro Cultural Esperança Vermelha a gente faz toda segunda-feira uma roda de conversa, essa roda de conversa tem como tema o balanço geral das eleições, a gente vai voltar a esse assunto nas próximas segundas-feiras, até o dia 31 de outubro. Toda segunda-feira vai ter esse tema. O nosso objetivo aqui agora é fazer uma primeira rodada com avaliações mais gerais. Por volta de 8 da noite a gente interrompe a transmissão e aí a gente continua aqui fazendo uma avaliação contando as intimidades, que a gente não precisa transmitir de público todo então mundo tem suas intimidades. Tudo é é? bem, então a gente abre agora para aqueles que quiserem é, participar aqui tanto com é, falas, questões, etc., etc., etc.,